Boa noite a todos, meu nome é Débora Toledo, sou psicóloga, atendo na área clínica e hospitalar e hoje vim contar pra vocês um pouco da minha atuação como psicóloga dentro de um hospital de campanha. Dentre tantas atribuições que existem dentro do hospital, eu é, vou resumir um pouquinho das três principais, que é o acolhimento é, no início da internação, é, o acompanhamento durante a internação e a finalização do tratamento. Né? Nessa finalização do tratamento, a gente trata a questão tanto da alta, quando o paciente está com alta, ou o acolhimento do óbito, caso venha a acontecer, e o acolhimento do óbito com a família. É, nesses três pontos principais, a gente acompanha o paciente durante toda a internação, todos os dias, é, para fazer com que eles tenham aderência ao tratamento. Então, é esclarecer algumas dúvidas. Até porque muitos chegam aqui já com a intenção ou com a ideia de que assinou o óbito, né? Porque a ideia de que eles têm do próprio hospital de campanha. Então a gente tenta desmistificar um pouco essa ideia é, da estrutura do hospital em relação à equipe. É, e o nosso trabalho ele funciona muito bem porque tem uma equipe multiprofissional muito boa que atua junto desde o início até o fim da internação de todos os pacientes. Sim. São muitos detalhes que exigem na nossa profissão dentro do hospital, né? mas um pouquinho que eu posso resumir é isso. É uma experiência muito incrível.